E aí, gente, todos muito bem-vindos, é o na área cara, seguinte, mano, hoje é dia de gemar nesse Free Fire, mano É sério, pela primeira vez eu vou gastar dinheiro com o jogo, só que não é à toa Tem o passe de Elite ali, que me chamou demais a atenção Então a gente vai comprar, mano, o um cartão mensal, que libera bastante diamante pra gente E com esse diamante a gente vai utilizar pra comprar o passe de Elite Eu tô doido pra comprar isso aí, porque a minha conta tá bem mexuruca ainda, né? Sou nível baixo ainda E também tem o seguinte, eu não tenho nenhuma skin... Bonita, não tenho roupa, não tenho nada que preste no jogo E eu quero ficar bonitinho pra fazer uns vídeos da hora aí pra vocês, beleza? Então bora comprar esse negócio Seguinte, turma, tamo aqui dentro do Free Fire e olha só Você sabe que eu tô jogando pra caramba aqui, né? Jogando pra caramba, eu digo, jogando bastante, não bem, né? <risos> tô treinando ainda E tem essa parada aqui que é o cartão mensal, mano Pelo que eu vi aqui, eu vou ganhar 700 diamantes Ou seja, 700 diamantes vai dar pra eu comprar o passe de Elite E isso tudo, mano, custa aí praticamente 10 dólares É! Um valor bacana, se for o que tá Pelo que eu entendi aqui no textinho Tá valendo, beleza então galera, comprei Aqui mano, o cartão mensal Eu quero ver como que funciona essa parada aqui, ó, beleza Já ganhei, né, esse Qual é o nome mesmo mesmo esqueci Já ganhei esse paraquedas, mano, que eu acho Muito, muito lindo, eu acho que é um dos paraquedas mais Bonitos, ganhamos também isso aqui Ai, nossa, eu a cara, mano Nossa, vai ser muito top, mano Quanta coisa boa Meu Deus do céu e, pelo que eu entendi, a gente vai ganhar 30 diamantes por dia. Eu acho que é isso, mano. E tá ali mais os 700 diamantes que a gente acabou garantindo. Ou seja, a ideia também é comprar o passe de batalha aqui, mano. Porque o passe de batalha né, vai custar os 600 diamantes. Eu vou comprar esse passo de batalha vai ser agora com os meus diamantes aqui, ó. Parabéns. Ah, vamos conseguir atualizar nosso passo de batalha, mano. Bora pegar isso aqui, reivindicar. Mano do céu, que sucesso, Jesus. Isso é muito top, mano. Olha isso, mano. Compramos tudo aqui. Tá de brincadeira com a minha cara? Tá, acho que a gente vai ficar feio no Free Fire aqui. Estamos se dedicando pra caramba nesse jogo que é por negócio ficar doido. Beleza. Foi três. Foi isso. Beleza, agora a gente vai ter que completar as missãozinhas aqui, ó. Bora pegar mais... Mais ourinho. bora pegar essa roupinha aqui, ó Top, isso aqui que que é? Nem sei o que que é, fica isso aqui, fica isso aqui Não tô ligado ainda, mas beleza, mano Compramos, compramos, compramos É, por enquanto é isso que a gente desbloqueou O passe de elite agora pelo menos está comprado aí, né Com o nosso cartão mensal Eu achei que vale a pena porque a gente vai ganhar 30 diamantes por dia E nós usamos os diamantes aqui para comprar, né Essa paradinha aqui Então, mano, eu vou entrar agora aqui no meu personagem E eu quero ver se eu consigo colocar roupa nele Calma aí, vamos ver se a gente... a moleque, moleque, moleque Vai ficar bonita hein Roupa de mulher obviamente não dá pra botar mas beleza, essa camiseta eu gostei, mano. Gostei. Alguma coisa a mais aqui? Tem um chinelão aqui, porque vai ficar no estilo, no naipe. No um naipe nervoso. E beleza, mano. Itens. Ai, ai, beleza. O que, que é isso aqui, mano? Não tô muito ligado. Tem umas coisas aqui no Free Fire que eu nem sabia que tinha. Isso aqui é pra abrir? Mano, que, como assim? Eu não tô ligado. Isso aqui é coisa que a gente ganhou. É os presentinhos que a gente ganhava diariamente, eu acho, mano. É sério, eu sou muito, muito insistente nesse jogo. Eu não sei de nada. Olha isso. Tinha bastante coisa aqui que eu nem tinha aberto ainda Mano, olha isso, mano, olha que camisa top Beleza, beleza, beleza, beleza Esse vídeo tá cheio de emoções, bonito. Isso aqui é normal, beleza hum, Legal, bastante roupa aqui, bastante coisa que a gente acabou liberando Deixa eu ver essa roupa azul aqui, mano Ó, oh, tá estilosa, hein, ó oh. Qual é o nome do personagem? Não sei <risos> Mas beleza, prefiro a minha jaquetinha aqui de couro, né Que é no naipe, tá bonito, tá top, né e é isso aí mano, tem dois personagens que eu quero liberar muito aqui no jogo, que é a Kelly e o Ford mano Eu também gosto dessa Nikita, Nikita eu acho bonitinha e a Misha também acho bem bonitinha E esse Max é top também mano, gosto pra caramba Enfim, eu acho legal esses personagens aqui no Free Fire, daqui a pouco a gente vai estar tá desbloqueando eles, beleza? Comprando, enfim Agora é o seguinte, eu vou deixar vocês com uma gameplay que eu passei nervoso, mas foi legal pra caramba Confere aí, mas antes disso assento o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito E agora bora assistir essa gameplay que tá muito doida Vamos que vamos, meu parceiro! Tamo aqui, ó! Já dentro do Fire, né, mano? Esse joguinho que eu tô jogando todos os dias. O um negocinho do cão pra viciar. Mas vamos que vamos. Tô jogando squad com os amigos, mano. Tô jogando sol. Tô jogando. Tá, mal, tá ligado? Né? Eu tô curtindo pra caramba. Eu ainda sou iniciante. Deixando bem claro isso pra vocês. Que eu tenho certeza que a gente vai olhar minhas nubis aqui. E vai começar a comentar. Nossa, que ruim! Ah, não sei o Calma, galera. Eu tô começando, entende? Eu tô treinando e uma hora eu vou ficar bom. Uma hora eu vou ficar bom. Beleza? Bora cair aqui, ó. Em Bimazaki Porque eu gosto de Bimazaki, cara Se tem uma das cidades que eu mais gosto aqui É esta Bimazaki T-strip T-strip Beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos descer aqui Beleza Não era pra ter abrido já, né? Eu queria abrir um pouquinho mais tarde, mas tudo bem Bora mirar aqui na casinha E cair numa casinha que, sei lá, mano Espero que dê sorte de pegar coisas boas Porque do que eu morro De cair em casa que eu não tem nada os caras caem, os caras nem caem na casa certa Que tem arma e tem escambau Eu vou lá e morro, né? Porque o jogo não colabora com nós Mas vamos que vamos Vamos que vamos A vida é, a vida é feita de, de De tentativas De escolhas Beleza Tem aqui a, essa nova pistolinha aqui Que eu particularmente Curto, mas Só pistola, mano Pelo amor de Deus só pistola? Essa pistola é boa, mas... Sei lá, queria outra... Queria outra arminha. Eita. <risos> Encontrei o cara ali eu tive que vazar correndo, porque, mano... <risos> Parece que tava com uma arma boa Se eu quisesse bater de frente com o um cara Eu ia apanhar Mas eu tô atirando tudo, ó Aí, mano, ali ó, ali, ó Corre mesmo, parceiro, corre mesmo Porque eu também vou correr <risos> Corre mesmo que eu também vou correr, parceiro Tô sem bala, tô sem nada Tchau, é Eu me fui Ô oh, comecinho de jogo ruim Ô oh, comecinho de jogo ruim Estou escutando a pegada dos caras aqui, tô meio, tô meio gripado, cara. Aí eu tô meio. sei lá, tudo errado. O cara ficou com tanto medo. Matei o primeiro. Boa. moscou derrubou levou bala na cabeça, levou bala na cabeça, filho. Tem cara naquela casa lá, ó. Beleza. Vou dar uma contornada por aqui, calma aí, calma aí, calma aí Vou pegar essas balas aqui, porque, opa, boa, é esse mesmo que eu queria Ali, Oi tio Meu filho, parou por quê? Eita, esse cara aqui tava bom Tava legal Vou pegar o switch aqui Deixa eu pegar Opa, não, peguei a arma errada, calma aí, calma aí O cara não tinha cara aqui, mano Jurei que ele tinha cara, calma aí esse cara aqui tinha a cara, eu acho. Cadê a cara dos malucos? Ah, esse cara aqui, eu acho Calma aí Também não Beleza, por enquanto eu vou ficar de um aqui Tá legal, preciso só colocar vida Deixa eu me abaixar aqui Já matamos três, mano E... <risos> Foi um começo de jogo meio estranho pra mim. Eu sei que eu fiquei bem quieto, desculpa. Mas é porque eu tô resfriado aqui, mano. Eu sei que isso não é. Desculpa. Olha, ô filho, vai ficar parado aí? Ô oh, filho, acho que você demorou demais pra querer atirar em mim, hein? Toma atitude, filho. Pelo amor de Deus. Tem outro nego aqui em cima, mano. Cadê o nego? Olha lá, olha lá, olha lá. O cara me viu, mas eu também vi ele. Eita. Beleza, esse aqui já foi. Olha lá, olha lá. Outra lá. Ah, mano, não, mano. Calma aí, né? Calma aí, né, bicho. Começamos tão bem, mano. Seis killzinhos é da hora, bicho. Ai, que nervoso. Sua mãe vim te matou. Tá valendo, vamos que vamos.